retire os parafusos da parte inferior do encosto. Pegue o acabamento e coloque antes de acopar a parte do encosto junto com o assento. Parafuse os três parafusos novamente. Pegue um dos braços e posicione nos furos nas laterais do assento. Utilize os parafusos maiores. Faça o mesmo do outro lado. Retire os parafusos que estão parafusados abaixo do assento e encaixe a base. Parafuse novamente. Pronto ele está pronto para ser usado.